Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e desta vez para conversarmos sobre uma importante alteração legislativa em relação ao ISS. Eu já havia anunciado alguns dias atrás que em meio à propalada reforma tributária mais abrangente, mais ampla, eis que o Congresso Nacional resolve editar uma Lei complementar, complementar, alterando mais uma vez a Lei Complementar 116. Pois é, a nova lei foi promulgada exatamente no dia de hoje, é, é a Lei Complementar 175, e o que eu trago aqui para vocês é um pequeno resumo dos principais pontos desta nova legislação. É, especialmente aqueles aspectos é, práticos que vão afetar efetivamente a vida dos contribuintes. Bom, primeiro aspecto, pessoal, extremamente importante, é, vocês devem ter ouvido falar que estava se é, instituindo um sistema único de é, arrecadação do ISS. Pois é, realmente... O Congresso Nacional colocou na lei complementar que o ISS será recolhido por meio de um sistema é, eletrônico padrão nacional. Mas a má notícia é que esse sistema eletrônico ele não vai atender à necessidade de todos os contribuintes. Não. Não serão todos os contribuintes que utilização esse sistema padrão nacional. Quem sabe, mais adiante, como forma de simplificação, isso pode ser até estendido para todos. Mas, por enquanto, essa alteração legislativa, esse sistema eletrônico padrão nacional, só vai servir para, basicamente, anotem aí, planos de saúde, incluindo aqui os planos de saúde é, pra, de medicina veterinária, tá? é, administração de consórcio, administração de cartões de crédito e débito e também o leasing, só. Então, repito, o sistema único, sistema eletrônico, padrão nacional, que vai permitir declarar o imposto, apurar o imposto e recolher o imposto, vai atender especificamente planos de saúde, leasing, Administração de consórcio e administração de cartões de débito e crédito. Apenas e tão somente isto. Ok, gente? E olha que situação nós chegamos, pessoal. Para conseguir ter o direito de recolher o imposto no Brasil, em todos os municípios do Brasil, de maneira unificada, para conseguir isso, a que ponto nós chegamos, esses contribuintes, eles serão obrigados a bancar o sistema eletrônico. É isso mesmo que vocês ouviram. O sistema eletrônico, diferentemente de tudo que a gente conhece, é, no, em que normalmente é, e que normalmente é desenvolvido pelo poder público, pelo sujeito ativo da obrigação tributária, desta vez não. As prefeituras não vão desembolsar nenhum centavo para desenvolver o sistema eletrônico. Quem vai bancar esse sistema eletrônico são os contribuintes. E aqui, pessoal, a minha crítica, é, é, vamos, vamos é, esquecer que nós estamos falando aqui de bancos, é, especialmente aqueles, aquelas empresas que trabalham com leasing, o próprio plano de saúde. Na verdade, aqui, independentemente do perfil, o problema aqui é o contribuinte assumir esse ônus, né, que é do poder público, mas o legislador incluiu essa obrigação para o contribuinte. E é claro... Né? entre, é, é, acho que o custo para ter que fazer 5.570 guias, pesquisar legislação, pesquisar alíquotas, o custo de desenvolver um sistema é muito menor. Então os contribuintes acabaram é, acatando essa ideia. Mas não deixa de ser um absurdo. Tá? Nós defendemos a simplificação do sistema, isso é perfeito. Entretanto, quem tem que bancar isso é o poder público, nunca o contribuinte. Mas né, esperamos que isso não seja um precedente em relação a outras tantas obrigações. Né? Muito bem, o que mais eu preciso é, colocar aqui para vocês que é importante? É, a data de vencimento também já está prevista na lei complementar. Tá? Então, nada de cada município esquecer, escolher um dia. Tá? O ISS será pago até o 15 dia do mês subsequente ao fato gerador. Então, aqui vejam que a obrigação não é o pagamento não está atrelado à emissão da nota, e sim ao fato gerador, tá? Até o dia 15 do mês seguinte, os contribuintes pagam. E tem até o dia 25 para declarar, tá? Então vejam que no mesmo mês, duas obrigações, a principal e a acessória, ok? Certo? Não há possibilidade, é vedado, atribuir responsabilidade é, tributária em relação a essas operações. Quem vai recolher é o contribuinte e não o tomador, ok? Os municípios não podem não podem é, incluir na sua legislação responsabilidade por é, retenção na fonte para o tomador. Ok, gente? Outra coisa muito importante. Né? É, os contribuintes, então, têm a obrigação de declarar e recolher. O conteúdo dessas declarações será definido por um comitê gestor, que foi criado aqui pelo pelo legislador, tá, para a lei complementar. Esse comitê gestor ele será formado por representantes dos municípios, ok? Que vão definir layout e conteúdo para que o banco, né, os contribuintes possam gerar o é, instituir a plataforma, né, o um sistema é, é, é, gerador das declarações, declarações e da guia propriamente dita, né? Bom. Então, é, muito bem, o contribuinte vai ter como pagar, vai ter um, um ambiente único, mas e as informações? Ele vai pagar com base é, no quê? Alíquota, data de vencimento, onde é que ele apura isso? Onde é que ele pesquisa? Pessoal, talvez essa seja a melhor contrapartida dada pelos municípios. A obrigação de informar as alíquotas, a legislação aplicável, e ainda, uh, os dados bancários é do município. Então vejam que essa plataforma vai funcionar, é uma via aí de duas mãos, né? O contribuinte declara e paga, e o município vem e alimenta, abastece com as informações necessárias para o cumprimento desta obrigação. O município não pode instituir outras obrigações, hein, pessoal? Nada, nem inscrição municipal, nem solicitar o vará, licença, nada, nada, nada, ok? Tudo bem? Ficou claro? Não, não dá mais para criar obrigações além desta instituída por meio da Lei Complementar 155. Outro aspecto importante dessa lei. Existia, foi parar até no Supremo Tribunal Federal, a briga em relação a essa mudança do local do pagamento, porque vale lembrar, gente, que nesses serviços aqui, vamos repetir, planos de saúde administração de consórcio, administração de cartões de crédito e débito e o leasing. Nestes serviços já havia sido feita uma mudança no local do pagamento. É, até então, os bancos pagavam na sede, os contribuintes pagavam na sede da empresa e com a mudança eles passariam a pagar no domicílio do tomador. A primeira grande discussão que se teve, o grande problema que surgiu foi, mas... Quem é o tomador dos serviços? Quem é o tomador dos serviços de consórcio? Quem é o tomador dos serviços de eh, plano de saúde? Bom, então veio a lei nova e trouxe assim. Em regra, pessoal, em regra, o tomador é o contratante. Mas o legislador fez questão de colocar em alguns casos, ele citou quem é o tomador. Por exemplo, no caso da administração de consórcios, o tomador é o consorciado, certo? Então não importa se o plano, ou melhor, se a administradora está na capital, o consorciado mora no município do interior do estado, então é naquele município do seu domicílio que será feito o recolhimento do ISS por meio do sistema padrão nacional. Também consta aqui no caso do leasing, é, o tomador é o arrendatário. certo? Enfim, eles procuraram, a grande questão aqui é diluir, pulverizar o recolhimento do ISS, que até então era feito em grandes centros ou nas capitais, para todos os municípios do Brasil. Em, em todos os municípios onde ocorrer é, uma relação jurídica entre um plano de saúde e um tomador, uma administração de um cartão e um tomador, é, o consórcio e o tomador, sempre haverá recolhimento do ISS, então, naquele município do tomador dos serviços. Muito bem, aí fica a questão que se coloca é, e quando é que começa isso? A lei é, entra em vigor na data de hoje, não confundir a vigência com a eficácia, ok, gente? Ela entra em vigor, então, agora, nesse mês de setembro, no dia de hoje, ok? É, e a eficácia fica, ela fica postergada para 1 de janeiro de 2021, certo? E o legislador já teve o cuidado, sabendo que a coisa pode atrasar um pouco. É, competência, janeiro, fevereiro e março de 2021 o contribuinte pode recolher até o dia 15 de abril do ano de 2021. Então vejo que tem até aí já uma possibilidade de postergar o vencimento. Por fim, é importante lembrar a todos vocês que é, essa mudança no local do pagamento evidentemente vai esvaziar o cofre de alguns municípios e vai é, prover o cofre de outros, né? E na visão do Congresso isso acabou sendo, seria muito mais justo até. Mas, para que isso não seja feito de, feito, de, é, feito de forma abrupta, para que o município que vai perder receita não sinta um, o, de forma muito drástica essa alteração, eles fizeram, então, uma regra de transição. Olha lá. É, em 2021, portanto, o ano que vem, o produto da arrecadação dessas atividades, o ISS incidente sobre essas atividades, ela, esse produto será somado, e 33,5% fica no município do estabelecimento prestador, que é a sede do contribuinte, e 66,5% vai para o município do domicílio do tomador. Então vejam, pessoal, que 33,5% fica no município que é hoje, e 66,5% vai para o município do tomador, na regra nova. Em 2022, o número é, aumenta. Aumenta para o domicílio do tomador e diminui para o, o município do estabelecimento prestador. Cai para 15, veja que está esvaziando a receita do município do estabelecimento prestador, e aumenta para 85 do domicílio do tomador. E por último, o último mês em que, aliás, esse é o último mês em que isso acontece, ou melhor, este é o último ano em que isso acontece, em 2023, o município do estabelecimento prestador, Zera a sua receita em relação a essas atividades. 100% do ISS vai ser, aplic... vai ser pago na forma da regra nova, ou seja, ao município do domicílio do tomador dos serviços. Como eu disse, município do consorciado, município do arrendatário e aí por aí vai. Ok, gente? Então vejam que esta é uma importantíssima alteração na legislação e denota inclusive que o Congresso Nacional não está é, muito preocupado então em extinguir o ISS, incluindo-o em um eventual novo tributo aí para unificar né, as fiscalizações. Aparentemente o ISS sai fortalecido com esta nova mudança é, o que nos leva a crer, então, que ele vai persistir ainda por muitos e muitos anos. Se for assim, o que nós esperamos é que efetivamente saia uma lei complementar que atinja todos os contribuintes e todos os serviços, simplificando o cumprimento das obrigações acessórias, que no Brasil, vocês sabem, é muito demorado, gera um grande risco fiscal e tem um custo extremamente elevado. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Conforme é, as regulamentações forem surgindo, eu volto com informações novas e atualizadas. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, compartilha com seus amigos. Não esquece de dar um like, ativar o sininho e um grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Até lá!